Morena, que vive na cidade de Maputo, no bairro de Machaqueno foi vista por um vizinho junto com outras mulheres que levam vida fácil. No dia seguinte, quando acordou, a sua casa estava cheia de vizinhas, mandando-a embora porque fazia um trabalho sujo que podia contaminar as outras meninas da zona e roubar seus maridos. A Morena Sentiu-se humilhada e violentada com os insultos das vizinhas e foi pedir ajuda à sua amiga, Ana, que a aconselhou a mudar de bairro. Morena pensou na sua vida, em tudo o que conquistou, fruto do seu trabalho, sem roubar ninguém, apenas usando o seu corpo. Morena se pergunta se o corpo é meu, por que as vizinhas têm que controlar o que faço. Morena pediu à polícia para mediar o problema, que a frustrava devido ao comportamento das vizinhas. A polícia recomendou à Morena que fosse à casa das vizinhas entregar uma notificação. As vizinhas com medo receberam a notificação da polícia e prestaram declarações acusando a Morena de levar vida fácil. A polícia perguntou-lhes se ela algum dia teve um comportamento errado. Se já teve problemas no bairro, nenhuma vizinha conseguiu provar culpa da Morena. Os direitos humanos são para todo ser humano, independentemente da sua raça, cor, ocupação profissional. E devem ser respeitados.